Andréia, uh, você alguma sim. vez passa a roupa a ferro? Sim, sim. É uma sim. tarefa que eu gosto. É uma tarefa sim. que eu gosto. Ok. E o que é que acha? Uh, já viu um espelho por, pela frente e por trás? Não. Nunca Quer viu dizer um espelho por trás? Uh, acho que não, não sei. Alguém já viu um espelho pela frente e por trás? Sim, Robin, Francisca da maneira já, já. O que é que viu atrás? Fica a baixo, não se vê nada. E à frente, uh, uh, vai, uh, vimos tudo, reflete então, É como Robin. se tivesse pintado por trás, é como se tivesse uma película. Exatamente. Era isso que eu é isso. quando era pequenina, eu gostava de ver. É como se tivesse ah, uma película lá, é não é isso? Exatamente, Rádio. Antigamente, costumava ser vermelha sabe. ou às vezes é preta, mas de um lado ela já pode ter uma cor, mas do outro lado é, co é como se fosse brilhante. Prateado. É baço. É Correto cor, É uma película. Sim, sim, é exatamente isso. É uma película baça. André, é só uma coisa. Quando pequena... Uh, você teve dificuldades em dar salto em comprimento, por exemplo? Não estou dizendo comprimento, mas assim, saltar um pouco para a frente ou dar um passo, uh, seja em, uh, ou andar mesmo, ou uh, subir escadas, uh, sobretudo quando pequena? Uh, eu identifico o salto em comprimento, os passos e subir as escadas, eu teria que perguntar à minha mãe, que não me lembro, mas o salto... Eu tinha Sim, eu lembro-me que não, não era muito fácil para mim saltar para a frente. Ok. Uh, uh, quer dizer, portanto, a ideia de extensão da distância para a frente era um pouco um, limitada. Sim, sim. sim. Eu, eu, eu, eu, mal disse isso, eu identifico essa sensação, sim. Uh, você sabe, tem pacotes, por exemplo. Uh, que uh, uh, vazios, até às vezes a gente compra para qualquer coisa, e alguns deles, uh, digamos que têm a forma de um quadrado, de um retângulo, qualquer coisa, em cartolina, papel, coisa parecida. E depois podem-se dobrar por completo e guardar para poder economizar o espaço até o momento que necessitar. Está compreendendo o que estou falando? Sim, sim, sim. E eu gosto disso, sim. Uh, e o quê? Eu gosto, gosto disso, de, okay. de, como se fosse uma caixa que fica flat, não é? É. É isso que está a explicar? É. Sim, eu gosto. Agora, se você de repente abre uma caixa dessas que tinha guardado, depois de ter sido utilizada, digamos, vieram biscoitos lá, chocolate ou qualquer coisa, e depois que abre, descobre que algo tinha sobrado e não tinha percebido antes, já passou por isso. Uma migalha, um pedaço de biscoito, ou qualquer coisa. Alô? Sim, sim, sim. Já passou por isso? Sim. É, acho que quase todo mundo terá passado, se tiver algum dia dobrado. Exato. E tiveram que ser de uma caixa usada, não é? O que é que sente quando passa por isso? Ou descobre que tem lá um pedaço que foi usado e que não tinha percebido antes? Uh, bem... Uh, quando o Robin estava a descrever isso Eu não me senti muito confortável Porquê? Não sei bem Não sei <risos> Pois é isso uh, Não sei explicar É uma sensação de desconforto grande Quando Eu estava uh, toda contente quando falou das caixas E depois fiquei mesmo incomodada uh, Quando você vê uh, Existem por exemplo Às vezes bonecas Bonecos que se dobram etc., E depois se abrem e ficam inteirinhos, quando uh, uh, esses manualmente abrindo, como se fosse até uh, uh, a caixa, mas agora, o uh, que é que você sente quando um boneco representando uma pessoa, ou um animal, ou o que for, quando vá, você abre? Uh, eu não sei se estou a perceber, então é uma coisa que está comprimida e depois se expande, é isso? É isso, mais ou menos. Eu, a imagem que me veio foi um boneco, eu acho que havia tipo nos anos 80, tipo um acordeão que se soltava a tampa e ele depois saltava. Uh, eu acho isso, acho piada, acho engraçado essa capacidade de compressão e expansão, e rapidamente. Uma outra maneira de ver isso também seria um balão, por exemplo, quando soprado e deixa de ter plano uh, e passa a ganhar volume. Sim, sim, eu gosto disso, sim. Essa parte eu gosto. Que, no okay. fundo eu acho que era isso que estava a explicar com as caixas, não é? Que é tipo estar com volume e depois ficar flat. Eu esta parte gosto. De, da mudança uh, Quando de volume, você era pequena, assim. uh, você passava muito a mão na barriga, assim. De cima para baixo, às vezes de baixo para cima. Não sei. No tronco. Mas... Um, Disse que é de, de cima para baixo e para as... Ah uh, sim, sabe? Gosto como esse... a gente passa às vezes uh, uh, a mão no corpo. Sim, um, por acaso eu não sei se fazia a mim, mas eu, eu lembro-me que isso é sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer nos meus gatos, e eu desde pequenina que tenho gatos, tipo mexer-lhes nas barrigas, não sei se fazia a mim, as tantas fazia, tipo fazer na, na, na barriga e no dorso às vezes as duas juntas até. Sim, sim, tipo por cima e por baixo, é. como se fosse, sim, é. na, na parte, sim, sim, sim, eu gosto, ah, sim. Quando a roupa está dobrada, você prefere a roupa estar tá dobrada ou no cabide? Ai, ah, não sei, <risos> um, acho que me entrou a racionalidade, uh, depende das roupas, diria eu. É, mas não, é espontâneo, como uma criança, prefere a roupa dobrada acho, ou no cabide? Acho... Acho que nunca habido. Não sei. Às vezes acorda com dores no corpo, como se tivesse toda levado uma surra. <risos> Sim. <risos> e depois é tem que esticar, uh, esticar uh, as pernas, que parece que estão dobradas, como se tivessem coladas. Uh, quase Sim. como se fosse... Quase como se conseguisse colar o tornozelo uh, nas coxas dobradas. E o, o tronco parece dobrado também quase como se fosse uma safona. Uma quê? Então, tem que esticar o corpo todo porque parece que às vezes até dá estalidos nos ossos ou nos músculos. Exatamente. Sim, sim, sim. E, e eu antes de frequentar os cursos eu tinha uma coisa que era essa sensação, de tal forma que quando me levantava da cama caía, porque os meus Tantura. pés não funcionavam, é. a minha perna não não não a, a perna não funcionava, era como se tivesse ainda dobrada e um caía, Pronto. mas depois oh, mas uh, não sei porquê, foi melhorando. Outra coisa é você ter muita dificuldade de ter percepção de diferenças de cores, quando criança, um... via mais como se fosse mirar. Eu não me lembro, mas uh, até hoje, como adulta, eu sou obcecada por cores. Uh, ou seja, eu, quando digo obcecada, não é uma coisa que seja natural em mim. Eu penso, tenho que pensar no assunto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Ou seja, uh, você não gosta de coisas assim planas, por exemplo, binárias, ou preto e branco? Gosta mais cores? Sim, sim, sim. Definitivamente, sim. Mas está resolvido uh, Eu acho o que o problema. binário... Se você tem um espelho, você prefere um espelho plano ou um espelho assim ligeiramente curvo, côncavo ou qualquer outra Corvo. forma? Sim, sim, sim. Curvo e côncavo. Côncavo. Sim, sim. Se você tem um espelho de forma retangular ou oval ou esférica, etc., qual é que prefere? Esférico. Pronto. Já está tudo respondido. <risos> ok, obrigado. Outra coisa é quando pequena ou talvez até hoje, se você tem uma palhinha no Brasil chama-se canudo essa e vem envolta no saco de plástico, assim como às vezes talheres de plástico e tudo vem no saquinho de plástico, não é? numa embalagemzinha uh, a vácuo ou sem ser a vácuo, você abre. Sim especialmente quando é a vácuo, então, mais ainda, e depois fica brincando, às vezes, com isso na mão, ou assoprando dentro, como se estivesse querendo dar vida àquilo. Eu acho que já não faço isso, mas, mas uh, especialmente abrir coisas em vácuo, eu gosto, eu gosto da... De... A sensação que é De entrar o ar? É isso sim, que está a dizer? Sim, sim. É, sim, sim, eu gosto disso, sim, sim. E ah, sem ser a vácuo também, porque talheres e tal, ou palhinha, não vem a sim, vácuo. Sim. Mas quando abre, sim. às vezes fica com aquilo na boca, assoprando. Eu eu que, acho sopra, que já não a faço embalagem. Isso. Sim, eu acho que já não faço isso. Isso se calhar era uma coisa que eu devia ter feito em criança. Sim, mas, mas a, não a, a imagem não me é estranha. Ah. Eu, não, eu não me lembro de fazer, mas aquilo quando me falou nisso faz-me muito sentido de fazer. Okay. Se eu não fazia, pensava em fazer, está a perceber? Suponhamos não que o Jack e você, ou outros amigos ou parentes, uh, num grupo ou, ou só os dois, estão sentados à mesa no restaurante. Servem uh, aquelas uh, colhercinhas de plástico ou qualquer outra, mas vêm por isso, ou mesmo sem ser de plástico, talheres, que vêm, ou como no avião, por exemplo, vêm dentro de uma embalagem transparente de plástico, não é isso? um plásticozinho leve para embalar e depois jogar fora quando você vê isso na mesa começa a brincando com isso ou não pois é isso eu, eu neste momento eu não me lembro de brincar mas se eu não brinco eu penso em brincar está a perceber esse calhar fui condicionado ou alguém me disse para não fazer mas eu dá-me vontade de soprar de agarrar no plástico e soprar é isso né é. mas eu não tenho a, neste momento eu não tenho a memória de ter feito uh, tipo não me vem, mas que me dá vontade de fazer, dá. Às vezes, quando você claro. está perto de uma vala... Claro. Alô? Daqui a Rita, havia umas coisas quando a gente era pequenina, não sei, Andréia, mas tu deve ser mais ou menos a minha idade, que era uma espécie de apitos e que tinha umas coisinhas que se enrolavam na ponta. Então, e quando a gente soprava... É... E aquilo ab ab abre... Aquilo abre... Sim, e, Rita, eu e às vezes produz Exato, assim. sí, sí, sí. é sure. yeah. sim, sim, sim. Você é o usado dos adversários, e tudo. Exatamente, sim, sim. Eu brincava imenso com isso não se chamavam tipo concertinas ou coisa assim? é tipo, não, é, não, concertina não. eu acho que é isso porque tem, um tem também a outra que é serpentina que é aquela foi, ah, ah, ah, aquele, ah, que é aquele embolada que se solta não é, de papel, concertina acho que é exatamente, essa, ela enrola toda é. ela enrola, enrola, enrola a gente sopra aquilo <risos> exato sim, Ótimo. sim eu, eu gostava imenso disso, sim Obrigado, Obrigado, Rita. Aí, mais uma coisa, Andréia, se você tem uma vala na frente, uma vala qualquer, e tem que atravessar. Portanto, a vala, digamos que está uh, correndo, uh, assim como tem numa rua, por exemplo, mas você tem que atravessar na Sim. perpendicular a vala. Uh, e se ela tiver um certo tamanho, assim, você fica... Uh, como é que você se sente? Uh, não, não, não Fico um bocado nervosa. Enquanto que outros passam tranquilamente se olhar duas vezes eu sequer se olhar para o chão. Sim, sim. Eu, eu, eu olho e provavelmente paro e, <risos> e sei lá, dou balanço ou tento apoiar-me de alguma forma. Sim, eu não gosto de atravessar valas dessas. Se você vê uma pessoa caída, deitada na vala, seja por ferimento ou porque um mendigo que se acomoda à casa que encontrou, como é que sente? Desconfortável. Ou vejo é um cão, um gato, qualquer animal sim, até. Sim, sim. Sim, até mesmo troncos. Por exemplo, muitas vezes acontece, não é? Partes de árvores e folhas, eu não gosto. A minha tendência é ir lá limpar. Bem, eu vou lhe dizer uma coisa, Ah, e quando teve aulas de física básica, que todos têm, ciências ou qualquer, e passou da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, volume e tudo, teve grande interesse da sua parte, essa esse salto que se dá quase em relação à informação, a como as coisas funcionam na vida? Sim, sim, sim. Eu, eu sempre achei que o plano binário era boring, não é? Tipo... Achava que faltava ali mais qualquer coisa. Fez mais sentido, faz mais sentido, não é? Inclusive, que... quando você tem que escrever numa folha de papel, você fica uh, rabiscando às vezes, mas é sempre tridimensional. À toa, quando a gente rabisca. Sempre tridi, um, tridimensional. Sim, quer dizer, vou, vou fazendo de várias formas, é isso que está a dizer? É, mais ou menos. Sim, sim. Bem, sim, uh, sim, tipo, não sigo os planos, não é? isso, vou, vou fazendo sim anos. Não gosta das acho coisas. Que é... Exatamente. O que acontece? Sim, eu prefiro sem e tal, sim, sim. Posso falar o resto? Agradeço e obrigado. Sim. Você está presa dentro de uma bidimensionalidade devido ao acidente que houve. E que fez você cair numa espécie de fenda de tempo e espaço correspondente aquilo que nós chamaríamos de um espelho, quase uma folha de papel. E por isso é que sente o corpo dobrado, por isso é que tem dificuldades mil e umas com a irrigação do corpo e outras coisas. Então agora é a fazer aquilo que você disse que gostava, ou seja como o vácuo, como a concertina, como outras coisas. Vocês se lembram que na história de Superman tem uh, um pessoal preso na zona fantasma? Numa das aventuras, zona... e eles depois conseguem soltar-se e sair? Quem se lembra? Gente, filmes de Superman... Sim, sim. Eu... sim, sim. Eles ficam presos num no... ah. tipo espelho, não é? numa coisa... Em duas dimensões, uma Exa prisão assim em duas dimensões. Exatamente. Só que eles ficaram presos intencionalmente por terem cometido um crime e assim foram colocados lá pelo resto dos seres daquele planeta. Quer dizer, aquela história não está muito bem contada porque os seres extraterrestres para mim, dentro do que eu conheço e sei, são extremamente equilibrados. Se existem dos outros, olha... Então, voltando aqui, assim como também não existe o, o desequilíbrio que a gente chama de fora do paraíso. Todo mundo está no paraíso, só que isso é outra história, uh, mas parecida. Então, voltando, dentro dessa... Uh, o que eu foi o seguinte, para começar, você sente uma coceira uh, no, no pé direito, perto da arcada e uh, beiranda lateral quase subindo um pouco, na lateral, quer dizer, quando subindo é pouca coisa, um, um, máximo um centímetro e meio, assim ou menos que isso, mas ali, na sobretudo na arcada do pé, sente coceira, sente desconforto? Sim. Constantemente está coçando constante e ponho... lá? Sim, e quando vai é assim mesmo super aflito, é, é. uma coisa aflitiva mesmo, que é eu tenho que me descalçar, um... tipo... Houve um ferimento nessa parte devido a um acidente que houve e que provocou tudo o resto e fez você cair nessa, um, digamos, fenda de tempo e espaço. Ok. Então, por isso é que você não consegue, por mais voltas que dê, sempre fica lá... Uh, uh, fica lá uh, alguma coisinha mais por falta e volta e recorrente claro estamos no mundo em que se você não está é, é, se você está na poeira tem que tomar mais banhos do que se não está na poeira e já que estamos no mundo aonde as coisas estão correndo de uma forma desequilibrada mais intensamente é necessário dar seguimento às coisas e o nosso curso é extremamente prático, nada de teorias, como todos já sabem, nem possibilidades. Eu mostro aqui coisas que nunca existiram e que há, há, não tem explicação nenhuma à luz da ciência nem da espiritualidade, mas tem explicação perfeita à luz do resultado das transformações na vida das pessoas, quando tudo que a ciência e a espiritualidade em todos os segmentos da existência desta e outras civilizações desse planeta falharam, ou teriam falhado se tivesse dado seguimento a tudo e quando chega aqui em um segundo ou dois está tudo resolvido. É só a pessoa dar seguimento. Concordam ou não? Sim, sim, Robin. Okay. Sim, sim, obrigado. Então, nesse lugar do pé, às vezes parece faltar irrigação sanguínea e fica às vezes dormente ou mesmo frio ou esbranquiçado. Pálido. Sim, sim. Identifiquei logo os esbranquiçado, Sim, sim. Sim. E depois outro lugar é a testa. Na testa parecem estrias às vezes que não há físicas, mas você passando o dedo sente, mas se olhar no espelho não não vê. <risos> sim. sim. Sim, sim, sim. Horizontais. É, é uma textura. Sim, sim, sim. É como é se fosse uma textura, é uma textura rugosa, textura. só que as rugas são como se fossem linhas horizontais passando alternadas. Sim, mas não se veem. Não se veem. Claro, que não em... se podem ver, isso não tem a ver com este tempo e espaço. A ciência desse planeta não tem como chegar lá. A espiritualidade desse planeta não tem como chegar lá. E os extraterrestres adormecidos aqui, que cada um de vocês e muitos mais, também não tem como chegar lá. Se vai mais além de qualquer ficção, se Spielberg soubesse que eu existo, desculpem lá, ele passava o resto da vida dizendo, diz lá mais outra coisinha. E tinha pano para muita manga e nunca mais passava, parava de produzir filmes. É verdade ou não? Sim, sim. <risos> e, e a baseada é fato, sim, não só ficção, bom. isso não é ficção, é ficção, fica boa. Bom. Então vamos tirar você de lá. Uh, sim, agradeço. Olha, <risos> agradeço sim. Uh, sim muitas sim. pessoas, quando usam uma pasta, seja de dentes, de creme uh, para o corpo ou para qualquer outra coisa que sob a forma de pasta de dentes, a gente sabe que vai aquilo vai vai espremendo vai saindo pela ponta, a outra ponta está eh, totalmente cerrada e eh, eh, eh, uma ponta tem aquela bocazinha onde tem a tampa, normalmente sob a forma de rosca ou qualquer outra forma de encaixar. Então, quando você vai levando a, a, a pasta, vai-se gastando, algumas pessoas pegam a escova eh, e passam até em cima da pasta para fazer tudo sair, não é? Outras não, outras ficam sempre. Aí, umas vêm de baixo da ponta uh, aonde não está a tampa, até em cima, ou, assim de uma forma uh, regular, ordenada, digamos, seguindo. Outros não, outros uh, apertam em qualquer lugar. Isso até aperta mais na boca do que lá embaixo. Estamos todos acompanhando nisso ou não? Sim, sim. Sim, Robin. Ok, Sim. André, como é que você lida com isso? Uh, pois, eu estava a pensar, uh, no início da pasta eu aperto em cima, uh, eu não vou logo para baixo, e só quando está no fim é que eu começo de, cima, uh, de baixo para cima, mas eu aperto mais de cima. E passa a, a traseira da escova para poder aplastar e tirar tudo? Acho que não, não. Acho que faço, faço com a própria pasta, vou enrolando, com o próprio tubo vou enrolando. Pois, essa é outra maneira. Pois hoje vai fazer, hoje, quer dizer, quando tiver a próxima pasta, não precisa de ficar escovando os dias, os dentes o dia inteiro, porque a <risos> pasta vazia. Vai fazer com a escova também. E vai. Okay. Como que vocês, como se a pasta fosse a matéria, como se fosse o espelho, e como se estivesse saindo do espelho. Ah, como o creme sai okay. de lá, o creme dental, a pasta, o que for. Compreendeu ou não? Como se okay. o tubo fosse... O sim, tubo. sim, sim, sim. Então, mas isso é, não é bem assim que a gente vai tirar, já está sendo tirada de lá. É um pouco diferente, mas uh, você já sente mais alívio no corpo? Sentiu alguma, enquanto eu falava, sentiu algum formigueiro dormência? Ou como se fosse alfinetadas no corpo? Uh, eu sinto calor, eu estou cheia de calor, e digamos que aqui está bastante frio, okay. uh, senti tipo ativação, como é sabe, porque... aquela, aquela libertação de energia, não é? É, Esse imagina, sentido, porque, sim, sim. imagina se pegássemos um faraó e o de ressuscitássemos, é o que está sendo feito com você agora. Oh Robin, obrigado, obrigadíssimo mesmo. Agora você tem que dar uh, seguimento com os exercícios. Faz o relatório já, e um, uh, de, de cada detalhe disso, depois passamos para você a gravação. Você não é o único caso, tá? Mas você é um caso que teve a oportunidade única de poder descobrir o que se passa e como sair dessa. Quando você sai dessa, você já assume o extraterrestre de volta, que você é. Uh, simultaneamente com o terrestre que é. E essa é a base de contato nossa. Não é buscar este extraterrestre fora, mas é você para aí poder. Mais ou menos como você não pode entender chinês se não souber chinês. Então, aí estabelece-se a ponte com os outros e vai começando a reconhecer outros que também podem estar nessa circunstância, nesse planeta, ou pior ainda, podem estar. Essa é uma das piores que podem estar. Imagina a pessoa toda aplastada, tudo. ainda por cima, não foi hum, intencional foi acidental como já expliquei tá as rugas e tudo tem a ver com isso e finalmente tem mais uma coisa no, no interior uh, dos dedos do lado interno dos dedos tem a falange falangina e falangeita não é aquela parte do meio mais ou menos uh, os dedos são tripartidos como se fosse essa parte você deve constantemente sobretudo no dedo médio no dedo anelar e polegar, mas às vezes no medinho também. Com o polegar, eu disse, perdão, dedo médio, anelar e o índice, quer dizer, o, o como é que se diz isso em português? Índice é isso mesmo, né? Indicador, o indicador e às vezes o medinho. Sim. Você vai com a polpa do, do. Estamos falando sobretudo na mão direita, às vezes na esquerda. A polpa sim, sim, sim. Do, do dedo polegar e fica lá, assim como que fazendo Mexendo. um ligeiro movimento Massagens. longitudinal de fricção. Sim. sim ou não? Sim, sim, sim, sim completamente. Eu, é um tique que eu tenho. Ah, isso não é tique, não. Ah. isso é, certo, não sabe Mas, poxa, disso é tico. <risos> Isso é simplesmente devido a essa situação que precisa. É outro parte que foi afetada pelo acidente, tanto que às vezes na época do inverno é tudo deve ter rachas, se cura lá. Uh, Lembro-me de ser uh, miúda e sim, ter. Agora, é. ultimamente, eu hidrato muito bem as minhas mãos, desde que, especialmente desde que vim à Inglaterra e não acontece mais, mas são sensíveis e se por acaso eu já me cortei, por exemplo, com papel aí, ai, custou-me imenso, sabe? É, é. mesmo... Sim, é muito engraçado. Isso muito engraçado, é, de cortar com papel, o <risos> papel corta muito, mas nessa área e noutra área já não corta. Porquê? Porque é a área sensível, uma das áreas afetadas Exato. pelo tal acidente uh, que ocorreu. Agora, depois okay. disso, você, quando estiver já pronta, uh, uh, vamos recuperar o resto da nave, o, o resto do pessoal que se acidentou. É Posso lhe coisa? fazer uma pergunta? Sim. Uh, eu não sei se está relacionado, mas está-me a vir isso à cabeça, por isso é que eu lhe vou perguntar. Eu, uh, há um ano para cá, tenho tido problemas uh, supostamente de claustrofobia, só que são muito concretos. Uh, e, por exemplo, como nós vivemos perto de Londres, às vezes eu vou a Londres e eu deixei de andar de metro. Uh, só que eu sinto que a claustrofobia não se aplica a todas as situações supostamente de claustrofobia, aplica-se a, a coisas mais, uh, digamos, como se fossem túneis. Certo. E a imagem quando me estava a falar, eu não sei se está relacionada, mas como isto agora me estava a vir presente, eu estava a falar por causa disso, porque quando me falou de estar presa numa fenda de espaço, eu vi um túnel energético, e agora uh, veio-me isso à cabeça, que eu estou com a mesma dificuldade, Bom, por exemplo... Se deu esse acidente. Na... É uma uma das coisas que você deve ter muito medo é quando o carro atravessa túneis, por exemplo, que pode haver um obstáculo na frente. Pois, eu, eu, eu de antes eu, não até tinha, o carro, mas até agora. O carro, Se o túnel for grande, pois. mais ainda. E se o túnel for curvo, pois. pior ainda. Pois é, isso, é o é, ser curvo. Sim, sim, é, sim. É porque foi numa curva, daquilo que aqui chamam de curvatura de tempo e espaço, que ocorreu esse, esse acidente. Este que me está a falar. Sim. Pois, pois porque estava-me a me vir essas imagens e isto é uma coisa recente na minha vida e eu sabia que não, eu sentia que não era claustrofobia, eu, eu sentia que estava associado a, a um movimento, com, com um túnel ou com, com essa forma, não era bem o túnel, é, é essa forma que, que me estava a dizer. Obrigado Robin, obrigadíssimo. É, mas, olha, <risos> vou-lhe dar mais uma dica. Constantemente você tem que massagear no seu olho direito, do lado de dentro do olho, quer dizer, portanto, para perto do nariz, um pouco embaixo, oblíquo. Portanto, imagina o olho direito, o lado esquerdo desse olho e um pouquinho mais embaixo, na parte branca do olho mesmo. Constantemente está massageando e às vezes vê lá um pontinho, talvez, e às vezes tem uma falha de percepção uma falha de percepção naquela área, como se tivesse, uh, e, e isso afeta até a percepção da leitura, seja numa tela de computador, no texto, ou olhando um quadro ou qualquer coisa, ou uh, sob a forma de não ver nada, ou sob a forma de ver, ou uma luz uh, azul violácea, uh, ou uma, às vezes, como se fosse amarela, mas um amarelo assim quase esverdeado, um amarelo muito disforme. Alô? Bem, uh, quando começou a falar, eu identifico que às vezes é como se não visse bem nessa parte. As luzes uh, fez mais sentido a azul, à azul vilácia. Uh, e sim, e só agora, quando estava a falar, é que eu percebi que realmente isso me acontece e que não me acontece no esquerdo, só me acontece no olho direito. Exatamente. ali. Nem nem isso tinha, também nem, foi em nem função do acidente é a outra parte que temos que repor. Para repor isso, o que é que você vai fazer? Um, nesse momento, você deve estar sentindo algum desconforto na gengiva. Do lado direito, entre o incisivo e o canino. Um, sim, eu estou com um bocadinho de infecção nessa zona. Pronto. Vai passar um pouco de sal grosso ali e massagear, okay. além de bochechar com água e sal a boca inteira. Em outros momentos vai fazer com limão, sumo de limão, mas não simultâneo, dá um pouco de sucesso. Sim, sim. e com essas duas coisas nós vamos recuperar isso. Com isso você vai ver recuperada a vista e uh, com o, o e recuperado o processo de sair uh, da fenda tempo e espaço uh, essa que acabamos de falar. E, ao mesmo tempo, o fato de sair da também vai ajudar a recuperar disso. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Sim, sim, sim, sim. Vamos a isso? Claro, só mais uma sim, coisa. sim, obrigadíssimo. Uh, Tem ouvido às vezes um, um <risos> som estridente, como se fosse assim um som muito agudo na cabeça? Como se fosse? Eu desde criança que tenho isso, que eu de vez em quando ouço isso e olho tipo à minha volta e, obviamente, fui só eu que ouvi. É. Ah, e sempre, a outra, e, e quando ouvi se condição. você mexe a cabeça para frente e para trás e a nuca parece que incomoda e às vezes faz como se fosse uma massagem da nuca, uh, da própria nuca nos ombros. Porque estala, dá estalos quando eu mexo. Pronto, e faz isso ou não é faz? Isso. De querer uh, trazer conforto uh, roçando para um lado e para o outro a nuca na própria, uh, no próprio, nos próprios ou ombros, não. naquela parte? Sim, sim, sim, com a mão. Sim. Com a mão, ok. Sim, sim, sim. Pronto. Então, isso está okay. uh, interligado a toda esta situação. Então, você vai resolver isso de todas essas formas, como já falei. Tomar um bom banho de banheira com água, com sal grosso. Dar uma massagem nos pés e, sobretudo, no dedão do pé. Um, tanto você pode fazer a massagem como o Jack fazer. Uh, as duas uh, uh, nas duas partes, no pé e no dedão do pé. É muito importante também fazer com o jack, uh, porque assim você pode estar esticado, até mesmo na própria banheira, ele ir fazendo, entretanto, uh, com um pé, pode estar dentro da água ou fora, vamos como for, tirar um fora um pouquinho, ou o pé inteiro, ou o dedão, para ele poder massagear. E uh, isso vai uh, ajudar a recuperar e tudo junto vai uh, libertar você para sempre dessa situação. Obrigado, Robin. Só um parênteses. A massagem no dedão, nos dois dedos dos pés, é uma coisa que o Jaco me faz frequentemente, porque os meus dedos são um bocado esquisitos. É, mas... Uh, <risos> Ele faz-me isso frequentemente. É, estamos, agora, sim, agora é com outra... Perdão, fala. Desculpe, desculpe, diga. Sim, estou a perceber que agora vamos fazer com outra intenção, não é? Mas Exatamente. é interessante comer uma coisa. Que já já Depois, antes. Inclusive, sim, sim. Pode, pode fazer a massagem para o pé inteiro, claro, e segurar todos os dedos juntos e mexer também para um lado e para o outro, massagear. Mas esta do dedão do pé é importantíssima. O resto tudo okay. vai ajudar, vai ser um acréscimo, mas esta é vital. Ok, obrigado. Sim, sim. Então. Tá bem. vida nova. Vamos fazer hoje quando ele chegar. Obrigadíssimo, Robin. Obrigado Maravilha. mais uma você vez e obrigado fazer a todos tudo os presentes. Tudo o resto começar a regular porque afinal é mais ou menos como se tirasse uma concertina ou um balão do pacote e desse volume e vida a ele. Sim. Obrigado Muitas vezes por me quando se tem presas por uma um alfinete dá vontade de tirar e soprar e fazê-las soltar e sair voando. Sim ou não? Não consigo, eu não consigo ver isso, é uma coisa que me perturba imenso. Pois, e alguma vez já tentou fazer isso em criança, pelo menos, de tirar um alfinete e assoprar na borboleta? Uh, não que eu me lembre, acho que nunca tive acesso a uma Mas, borboleta tipo, Mas vontade de fazer isso? Sim, sim, sim. Sempre, sempre que vejo. E por acaso é interessante mencionar isso porque eu fui há pouco tempo ao, ao Museu de História Natural aqui e vi lá uma data delas e, e tive mesmo que sair porque aquilo perturba-me imenso. Isso faz mesmo muita confusão. Dia. Ok. <risos> ok, uh, obrigada. Oh, Jorge oh, Chaplin tem que, e Paulo têm que escrever temporada 1, episódio 5. <risos> a saga da vida!